O tutorial hoje do Photoshop E o que eu quero mostrar para você então É como remover o reflexo no óculos Então pode ser o um reflexo, pode ser o, o flash Pode ser o que for Mas é então como remover esse brilho Então como você pode ver aqui Eu tenho já as duas imagens Então esse aqui é o arquivo que eu fiz Para poder mostrar para você como vai terminar Então vamos começar com esse arquivo que eu vou mostrar que é bem simples, óbvio que vai depender da quantidade de reflexo que você tem, vai depender de quanto estiver é, interferindo no, em uma das vistas, ou, ou se você estiver nas duas vistas, obviamente você não vai ter muito o que fazer, mas só para mostrar que dá para salvar. Basicamente o que eu vou precisar aqui então é das camadas, então vou separar aqui as camadas, e vou usar também o, o, o clone então basicamente esse tutorial é só usando o clone então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma camada nova, vazia eu não preciso duplicar essa, muita gente acha que o, o ideal seria duplicar essa camada é uma opção mas nesse caso aqui como eu estou usando o, o clone eu tenho essa opção que eu posso usar, que ele vai clonar o layer atual mais tudo que está embaixo como o layer atual não tem nada ele vai clonar apenas o de baixo. Então o que eu vou fazer é, eu vou abrir o meu clone, vou selecionar o meu clone, repare que ele está em 100% normal. Dentro do clone, eu tenho algumas opções, por exemplo, se eu abrir a aba de clone, que eu posso clicar aqui e ela vai abrir ali, também vou separar ela. Ou eu posso vir no menu janela, né, menu window, e abrir também por aqui, clone source. Então repara aqui, a primeira coisa que eu vejo aqui é que eu tenho eu, como eu salvar vários clones separados, né, vários clones diferentes, e eu tenho várias configurações do clone. Uma que eu gosto de usar sempre, vou mostrar aqui um teste, é sempre mostrar o preview, né, que com o preview eu tenho como saber o que ele está clonando. Sem isso aqui, ele me mostra só o pincel, óbvio que fica um pouco mais rápido, mas eu não tenho que saber, como saber né, de onde ele está clonando ou o que ele está clonando. Então eu vou deixar essa opção selecionada, o resto aqui no momento não me importa. O que eu preciso fazer então é apagar esse, essa marca aqui do lado. Né? Como é que eu posso fazer isso? Se eu clicar aqui, por exemplo, o óculos, nesse caso aqui, ele está bem simétrico. Eu tenho opções aqui de mudar a perspectiva, né? mudar a altura e largura, fazer rotação, criar essa diferença aqui né? entre a altura e largura para poder, na hora de de fazer a clonagem eu também como se eu tiver trabalhando com animação eu tenho como opção de fazer um offset ou seja alterar o frame que eu estou fazendo esse ampliamento ou então é, dar um lock, né, ou seja, travar o frame no meu caso eu não preciso de nada disso o que eu preciso é o seguinte se eu quiser clonar esse óculos, repara o seguinte, por exemplo eu sei que eu quero pegar esse lado de cá para poder a consertar esse lado, então o que, eu, o, o que eu tenho parecido com ele é esse lado de cá, correto? O que eu posso fazer então? Eu pego ele aqui e o que muita gente acha que eu vou fazer? Que eu vou fazer isso aqui, né? Eu clono ele aí depois eu tenho que vir aqui dele pedir um edit transforme e pedir para flipar e, e depois tentar acertar. Só que isso não, não é prático. O prático é o que? Dentro do, do, do clone, já com a minha camada vazia, eu venho aqui dentro e clico nessa setinha, no menu, no meu caso aqui, número horizontal. Com o menu horizontal ativado, quando eu tiver na minha ferramenta de clonagem, quando eu for para o outro lado, repara o que ele está me mostrando. Ele está me mostrando exatamente o clone desse lado aqui, sendo que ele está invertendo já a imagem horizontalmente. Então com isso, eu posso fazer o encaixe aqui perfeito já, e então só pintar. Nisso que eu estou pintando aqui, eu estou pintando, repare que eu estou pintando para fora, pra poder ter, só para poder ter um controle maior, então repara que eu já fiz isso. Então só com isso eu já tenho essa solução que é apagar o meu reflexo. Mas repara que a minha imagem aqui não tem nada a ver com aquela de lá, né? Esse lado, essa iluminação desse lado não tem nada a ver com a iluminação desse lado. Aí o que algumas pessoas tentariam fazer? Ah, vou no brilho contraste e reduzo o brilho, obviamente fazendo clipping, né? Então eu tentaria aqui fazer o brilho, corrigir. Repare que está próximo, mas não está idêntico. Então eu vou tentar deixar aqui já o mais próximo possível. Que eu diria que é algo mais ou menos por aqui. Eu posso também fazer pelas camadas. Um outro efeito. Talvez... Um, um, um, um mixing para remover um pouco desse amarelado do vermelho, né? e repara que eu estou relativamente próximo então isso é uma das opções então voltando a minha camada o que eu preciso fazer aqui agora é esconder ela então com a, a máscara e usando o pincel eu vou apagar o excesso Óbvio que eu vou deixar o meu óculos original. Eu não vou deixar o óculos clonado. Primeiro que ele vai, pode ter alguma diferença de iluminação nele. Segundo que pode ter alguma diferença de perspectiva. E depois eu vou deixar o meu, meu brush grande, bem suave. Para fazer a transição ideal aqui no olho. Então só com isso eu já deixei bem próximo. E se eu olhar aqui o antes e o depois. voltar aqui no meu histórico. Eu vou criar um outro snapshot com esse, nesse ponto que eu estou, repare que se você não conhece essas funções aqui dentro uma é para criar um documento novo, no ponto que ele está nesse momento e outra para criar um snapshot, ou seja, para criar um, um preview, digamos assim da altura que eu estou agora, então repare que eu tenho algumas diferenças já no óculos e eu vou quero resolver isso, então vou voltar aqui onde eu estava continuar apagando E repara que como eu estou usando máscara, em qualquer momento, se eu achar que eu fui demais, eu posso vir aqui e pintar de volta. Então essa é uma das grandes vantagens. Eu diria que a iluminação aqui está bem parecida, está bem próxima, mas se eu quiser igualar mais ainda, uma solução que eu tenho aqui, que eu acho bem inteligente, bem prática, o pessoal que trabalha com vídeo está acostumado a fazer isso, é o seguinte, eu vou duplicar essa camada, vou reduzir a opacidade dela rapidinho, só para poder botar ela por cima da outra e vou mover. Então repare que eu estou usando a bochecha dele, que tem a iluminação que eu quero, por cima. Então eu posso trazer, por exemplo, isso para cá. Em cima de tudo. E vou voltar a minha opacidade para 100%. No que eu volto a minha opacidade para 100%, eu estou com a minha bochecha onde estava o meu óculos antes. Então a mesma coisa que eu fiz antes, eu vou criar uma, uma máscara... E vou pintar aqui só onde eu preciso. pintar agora de branco, para é a opção de revelar. Então, no que eu revelo, olha o que está acontecendo. Eu estou trazendo de novo aquela mesma informação de cor. E com isso, eu posso continuar, então, brincando aqui. E também, obviamente, trabalhando com a opacidade para corrigir a minha iluminação. Óbvio que eu também não posso deixar a contaminação no olho, né? no, no óculos aliás. E pronto, eu diria que está bem razoável, né? para quem não, não viu a imagem original, não, não dá para perceber nada de errado. E óbvio, o quanto mais tempo você tiver, mais você pode ir trabalhando e criando aqui então, as diferença de acordo com o que você precisar. Então, se eu olhar agora o antes e depois, criar um outro snapshot nesse ponto aqui. Então, esse é o que eu tenho agora, esse é o meu inicial. Então, repara que eu não tenho diferença nenhuma, a não ser que eu removi a iluminação, né, removi o reflexo que tinha no vidro do, do óculos, sendo que eu tentei manter a iluminação o mais próximo possível do real. Óbvio que também se eu quiser estender mais esse vídeo, eu poderia tentar pegar uma área da sobrancelha dele, tentar puxar para cá, ou simplesmente no, no próprio no próprio pincel tentar esconder um pouco menos dessa sobrancelha, talvez reduzir a opacidade da sobrancelha, e por aí vai. É só o tempo que você vai despender para poder fazer esse efeito ficar mais real. Então... Obrigado por assistir. Eu espero que você tenha entendido tudo isso. É um tutorial bem rápido, porque realmente, nesse caso aqui, ele é bem simples. O que vai complicar, então, é a quantidade de interferência que você tem, o tipo de reflexo que você tem, e se está em apenas um dos olhos ou nos dois olhos. Mas, de modo geral, a maioria dos, dos problemas uh, podem ser consertados. Obrigado por assistir, então, e até a próxima.